Olá pessoal do F1 Horizon Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Fórmula 1 2012 E hoje eu vou jogar aqui no Xbox 360 Veja só Só que a demo não tem o um jogo completo aqui novamente Como o F1 Race Stars que está passando aqui no card o vídeo Já fiz um vídeo sobre esse jogo Já Eu joguei a demo aqui no Xbox mesmo e hoje é a vez do Fórmula 1 2012 aqui no volantinho, beleza? A gente vai jogar aqui o modo de desafio da temporada Tá, já vou abrir aqui e vou colocar no, nome, no modo difícil Vai sempre com a Williams Com aquele videozinho que eu já assisti um bilhão de vezes E olha, as mensagens, se quiser, ler aí Só dá um pause Beleza? E eu vou, eu vou mostrar para vocês o, a dificuldade que tá aqui. Ó, ABS, ABS, ABS não e tração completamente desligada, tá? Câmbio manual. Assistência box nem vou usar. E traçar, o dia, de, traçar o ideal de dinâmico, não. Aqui, só tem isso aqui mesmo. Vamos escolher um... Schumacher aqui, cara. Você selecionou o Ricardo, seu rival. isso aí mesmo e agora eu não esqueci mano ó carreguei o celular celular barra câmera né? e ó pezinhos aqui no pedal ativado então vocês estão eu peguei uma câmera aí de um celular antigo e já nem funciona o touch eu tenho que pegar um mouse para funcionar o celular mas beleza, tá funcionando a câmera Então é isso que importa Nesse aqui, mano, eu vou fazer uma qualificação Especial, vamos dizer assim E aí se quiserem ler também Vou fazer uma qualificação Especial, né, mano Que eu vou largar em último, veja só que especial <risos> Vou largar em último aí E vamos ver o que que dá Tá Vamos fazer o qual Pezinho aqui, ó apareça ou oh. <risos> apareceu tá aí em cima aí da tela ou tá do lado não sei eu vou diminuir um pouco é alto os negócios vamos cortar caminho já aqui ó freneticamente <risos> olha só mano. imagine monza desse jeito Aqui também dá para cortar caminho, mas é, é meio chato. Veja só, mano. Ó, tem um passo, mano. Já feito um 18, não sei o que, mano. Bati o recorde do, do, do Hamilton, né? Mas ah, beleza, vamos lá ganhar em último. Ah, não tem como mudar nada. Nada, nada, nada. Bora lá então. Todos yeah. estão pensando em quem é o melhor em desses rimais? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Pezinho na tela. Bora lá. Beleza. Excelente, largado O outro já foi lá fora Muito esperto isso aí, cara. Aqui eu tenho medo no começo, mano Ele não trava, mano Ah, nesse jogo aqui é maravilhoso questão de jogabilidade Dos que eu mais joguei com volante, né, mano Eita, né, que aconteceu Apertei aqui, zingir Dos que eu joguei com volante, mano Esse aqui, desculpa Esse aqui é o melhor, mano é eu, eu, eu queria testar o famoso 2020 assim né mas no pc né eu não consigo porque eu só funciona no Xbox Se eu quiser usar no, no computador tem que comprar o adaptor o adaptador da microsoft lá e bora lá então vamos tentar fazer uma corrida boa viu? Falando e jogando, não dá muito certo. Ô mano, você vai, vai pra onde, mano? O cara, o cara fechou a parte de fora, depois de dentro, eu não entendi mais nada. Eu vou por fora. Eu queria, então, como eu tava falando, eu queria testar. para um 2020... O jogo que eu tenho lá no PC Eu queria testar no volante Também, mas né, Eu tenho que comprar o adaptador lá E Pô, mas é sensacional Quando você joga sem Sem as, as ajudas Sem tudo, né Sem ABS, sem controle de tração É uma sensação De imersão, assim, muito boa For Feedback também, mano Incrível Não nada, Seu barbier. virar com vácuo também não tá certo Uma das melhores coisas Mas todo mundo tá pegando vácuo, eu não tô conseguindo e o bom também no jogo é que, tipo, tem um barulho de vento. Ó, não sei se dá pra você escutar. Eu vou mostrar pra vocês. Quando tá quando tá com barulho de vento, quer dizer que você não tá no vácuo. Ó. Eu vou entrar no vácuo. Parou o vento. Só então quer dizer que você tá no vácuo dele. É, é bom, nos jogos de hoje em dia não tem mais isso. É bom pra você identificar, assim, se você tá no vácuo dele. Ó, tô no vácuo barulho de vento não tô no vácuo certo né? pra quando você tá longe tipo assim ó pra ver se você tá pegando vácuo desculpa e tomei punição só viu o tempo vermelho ali vamos lá vamos tentar chegar entre os 10 melhores agora, né? Ih, venceu o Schumacher. Nossa, olha a fila ali, mano. A fila do peixe. Opa, na grama não pode encostar aqui. É mortal essa, essas grana aqui do jogo. Não foge inimigo. mim. Eles já fugiram, né? Oh. Nesse jogo também você. Ui, com ABS você pode virar assim. Opa, oh, desculpa mano. Você pode virar e ir freando só um pouco assim, entendeu? que ele não trava a roda mesmo assim. É outro nível esse jogo, né? Vamos lá vamos pra passar o Weber já. Pego o DRS na é verdade só bora aqui tem que frear na placa de 200 pra você ter uma noção ó é muito cholo bora bora bora Vou tentar passar esses dois aqui de uma vez só nossa aqui vai ser um muito chobão para ultrapassar hein? Ai, mano. Vai fechando aqui, mano. Cara bravo Eu já não vou conseguir chegar na frente do Schumacher. Do Vamos lá. Não ligou. Errou. Meu chapéu. nossa tá uma batalha com a Mercedes aqui eu não posso ter essa batalha mano. eu preciso chegar lá no nos carros da frente lá mas não tá dando Vai mano não vai cara acho que eu não tô pegando o resto né ah, tá Até freando aqui, porque eu sabia que os caras iam frear Que nem um hum, Entendeu? Vou ultrapassar esses dois aqui Já de uma vez Eu vou por fora Boa, boa, boa Setor mais rápido ali É perdi já Ficar o Que é esse aqui? É Sauber, será? Eu acho que é salber. Vamos baixar o Grojã aqui de presente aqui, tá? Não! Quase! Ah, não vamos passar o projeto. Não Ah Clasinho, mano a Maior é a posição, né, mano Não, não adianta muito Nem chegar em 15, que era o objetivo, não chegou Ih e... Não foi intenção, né, mano Beleza então, eita, pera, de novo. Então foi esse vídeo de Tomás, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal, porque aqui vai ter vídeos de Fórmula 1 quase todo dia, menos sábado e domingo, meio-dia e 15. Às vezes, quando não dá certo, é até 7 horas da noite e vai, vai dar, tá? E se não ter vídeo no dia, amanhã vai ter dois vídeos daí.